Acabamos de ter um inverno chuvoso, mas acho que é importante ver a situação real que temos aqui no Baixo Alentejo. Isto é a barragem de Santa Clara, que fornece toda a água para a agricultura intensiva não licenciada do Parque Natural do Sudoeste Alentejo e da Costa Vicentina. Esta agricultura intensiva está consumindo quantidades cada vez maiores de água e está começando a cortar o abastecimento da população local. Normalmente, eles consomem 35 milhões de metros cúbicos de água por ano, enquanto a população local consome apenas 3 milhões. Agora vou mostrar os níveis de água do barragem nos últimos 10 anos. Depois do mar, inverno chuvoso o nível da água é mais ou menos a mesma do ano passado isto era maio 2020 e 21 agora vou mostrar os níveis dos anos últimos, dos últimos anos 19 Dezessete e dezoito. E está dezesseis. 15 14 três e 11